Na verdade, a ideia de lançarmos essa consulta pública é fazer com que a população, com que os atores envolvidos nesse processo possam se manifestar previamente. Em cima dos resultados dessa consulta pública é que nós vamos começar, vamos aglutinar dentro desse grupo de trabalho que foi criado, que envolve técnicos do Ministério das Comunicações da Anatel, e também parlamentares da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicações, né, na perspectiva de que nós possamos, no primeiro trimestre ainda de 2016, encaminharmos um projeto de lei ao Congresso Nacional, que vai revisar toda a Lei Geral de Telecomunicações, uma vez que é um marco regulatório que foi importante para a época que ele foi aprovado, mas que hoje precisa ser atualizado.